fez a ganhar em ninguém. De novo, né? Ah, mas fez barulho passou. A, a e Faquinha? Hum... Você tá... Faquinha? É, é, é, você vai arrumar aí, hein? Nossa, oh, é. Jota. Oh, oh, fa... oh, oh, oh. Você vai contar pros seus filhos esse dia, hein?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 descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, a temporada 2023 de CSGO ainda não começou, porém, já sabemos que, infelizmente, esse não é o último ano do Fer como jogador profissional. O último ano do Fer já foi. Foi 2022 Fer não joga mais esse ano pela Imperial Eu fui o primeiro a dar essa notícia Porém, eu disse na época que quem iria substituí-lo seria o Noeizão E eu estava errado Jota da MBR será o substituto do Fer E de verdade, eu gostei, rapaziada O Jota joga muito Óbvio, eu não queria que o Fer saísse do time Mas, já sabendo que ele saiu De todas as opções que tínhamos O Jota, não vou falar que é a melhor opção Mas é uma das melhores Isso é um fato Se você discorda, é porque provavelmente você não assistiu o CSGO em 2022 Mas afinal, quem é Jota? Jonathan William, de 24 anos anos, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1998 e é jogador profissional de CSGO desde 2018. Sua primeira equipe profissional foi o time da play For lan logo depois ele passou por Santos Sports Falco Sports, Cage Stars, Bravo Gaming Em 2021 foi contratado Pelo MBR, onde jogou Com o Boltz e o Cello, hoje jogadores Da Imperial, né, e agora eles voltarão a jogar Juntos, e desde que chegou no MBR O Jota vem chamando atenção, inclusive Eles se classificaram para um dos majors do ano passado O PGL Major Antwerp. E nos últimos 3 meses, rapaziada O rating 2.0 médio aqui do Jota Foi de 1.21 É um rating 2.0 muito bom Muito bom mesmo, pra vocês terem ideia Nos últimos 3 meses, o rating 2.0 do o Simple é de 1.14. E falando aí do Simple e do Jota, eu lembrei daquela partida onde o MBR ganhou da nave uma MD1. Isso foi em janeiro do ano passado e teve uma jogada ali do Jota nessa partida. Assim, genial. Poucos perceberam, mas quem percebeu se impressionou. Você vai contar pros seus filhos esse dia, hein? Olha aí, calma, calma, calma, é 3x3, calma, é 3x3. O Simple... O cara usou o HE pra conseguir pegar a ALP de maneira segura, tá ligado? Tem que ir lá se expor e acabar né? entregando a vantagem. É Dá pra ver que é gênio. Porque é uma coisa é você fazer isso. Jogando MM, o C, mano, todo mundo pode fazer isso. Agora, fazer isso jogando contra o Simple, tem que ser frio, tem... Mano, é muita coisa envolvida. Não é tão simples, não. Mas enfim, porque o Fallen, junto da Imperial, escolheu o J para substituir nada mais, nada menos que o Fer. É isso que veremos agora, rapaziada. Então vamos ver, ó. IBR versus Sharks. O J só com uma... Uma, Digo, hein? É Tem mais três aí pra dar, hein? 3x3? O que isso, Jota? Caraca, varado e varado na Smoke. Tem uma parada nele, né, meu? Tem uma parada nele. E o Tertulli vem, ó, e finaliza os dois ah, últimos. Não, o Jota lembra um pouco o cold né? Naquela época que ele tava mais gordinho. Só que o cold não tinha barba, né? Ondaço. B3 ondaço B3 mesmo. B3 ondaço. B3 Ó, aqui contra a Eternal Fire. Deixa eu analisar aqui. O Jota já tava nessa partida. Normal, vai. 14 11. Partida 9 x 9. Era um round importante. Eles estavam na desvantagem, né? Pouca vida. Nossa! Mas aí o Tielo É a dupla. Que dupla? É a dupla Xota. Que isso? É a Beleza. dupla Xota. <risos> Mas, aí, <risos> Mas aí o Michel vai desmonetizar meu vídeo. Isso foi majo. <risos> Calma, tio. <risos> Se bem que os turcos estavam querendo nada, mano. Nada. MBR vs Complex. Bora, Jota. Beleza! O quê? Como assim? De onde ele tirou essas duas skills? Bora, Jota. Beleza! Que é isso, Jota? Eu quero jogar de bloco, eu quero jogar de bloco que isso, mano? Foi cagada. Aquilo vocês acham que foi intencional? Ele jogou Muito, velho. O cara resolveu o round, mano O cara resolveu o round oh. Partida contra T1 Clássico brasileiro Ô, o, J deitou dois rounds, tava o X cameraman e o que não tava no J, mano? Ele J ruxa com, com no faca time, na mão Tá nem aí Maluque Nossa, que QI altíssimo velho. Caiu a bomba Caraca, mano 27 barra 16 Ele enquanto essa partida 4, 6, 2, Mas olha okay o que do cara Ele matou dois Provavelmente 8, Ou tinha informação 8, Que, que eles estavam vindo 8, pelo 8, meio 8, Ou arriscou 8, mesmo Maluque Ninguém esperava ele aqui, cara Foto Não tem direto. nem como, mano Não tinha como esperar ele aqui Toma. Opa, e essa Essa bala, mano Puxou, hein Ó já tô fazendo livezinha Um Dois Três. Saudades Cable, hein? Nossa senhora. Jogadaça, hein? Jogadaça. Aqui contra a Bejo Esports. Difícil esse tiro, viu? Bem difícil. Nossa, os caras foram comendo ele ainda, mano. Não adiantou nada. O cara desenrola de alp e tudo, mano. Que isso, velho? tome é forte, hein, rapaziada? Não sei que função ele faz na, na MBL, Ele Não, não é o WP, né? Era é o UD? O Henrique agora? E, ó, humilhou o Fallenzão, por isso que o Fallen contratou ele. Aí, aí, aí, aí. Aí tem mérito. Uma delícia, assim, é uma delícia quando isso acontece. Os caras se alinham pra você, mano. Ele não pina, tá ligado? Ó, oh, tá explicado. Oh, com é dat, tá é oh. na tela tão do, do J, oh, cameraman. Oh, Três kills uh, aqui que foram perdidas, cameraman. É tirando. E Por isso que J pegou. Ih! Tá explicado porque o J pegou a Alp. Olha difíceis Tiro tá? Para de tech 9, corre do caramba, rapidão. Mas que que o J resolveu, ó. Quente já querendo kill e tome. É o Jota aqui arregaçou, ele tava 20 barra 13, forte fez a ganhar em ninguém de novo né ah, mas fez barulho e passou foquinha foquinha nossa Caraca, aqui ó, tá explicado porque a Imperial contratou. O cara passou pelo vinho e não fez barulho nenhum. Ele usou aí pra fazer barulho e ninguém escuta ele? De novo, né? De que que, que é altíssimo ah, mano. Aí cantando, Nossa, né? hum. Nossa Senhora. Você tá se vai arrumar aí, hein? Nossa, oh, aí yeah, é Que que aí, altíssimo é esse cara? E oh, oh, oh, oh, oh. aí, aí vale oh, oh, oh. a pena fazer as kills mesmo. Caraca, mano. Não tinha nem motivo pro Vini olhar a árvore, porque, tipo, o Vini já faca, tinha passado não, por ali. Tá ligado? Esse é o ponto. Vai ter mais skill ainda. Eu ia pegar duas skill que o round era. Era bobinho o round, mas tinha uma Ai, meu Deus. isso, Calma, Nossa, louco. O Ferno deixou o cara fazer o ace. Nossa senhora. Depois esse aqui, o Fallen já ficou de olho. Só esperou a brecha pra quicar alguém e já era. Você vai conseguir ser quicado pela terceira vez. IBR perdendo. 15. Oh. É, mas o Jota resolveu. Não faço ideia qual foi o resultado final dessa partida, mas o Jota aqui. Também. É o Jotinha, galera. É o Jota. É o isso foi Major, hein? Isso foi Major. Nossa, se fizesse essa última kill, ia ser uma delícia. Mas o Udi... de garantiu ali pra ele. Safe. Ó, mais uma vez contra a T1. Oh, a T1. A T1 sofre na mão do Jota. Né? Meu pai amado. A T1 sofre na mão do... é, é o quarto clipe do Jota contra a T1 aqui, eu acho. No mínimo o terceiro. ó, Major. Os caras... Tomando um arregaço da G2. 14x1 para G2. O Nico ali brincando de jogar CS22/7. E o Pistolzinho aqui. Se tá no vídeo é porque o Jota vai arregaçar, né? Ué. Ih, tem Ih, espaço Ah, mas o cara tá perdendo de 14 a 1 e vai dar facada? Não, rapaziada. Economia, tá ligado? Haunt pistol ainda importante. Pô. Matando a faca dá mais dinheiro. Mas olha o sorrisinho dele. Ó. Peguei Nico na faca. Ó. Contra Team Liquid. Posso fazer uma piada nesse momento? Pode! O J aí é a definição do brasileiro. Definição do brasileiro. Postar estar a merda que for, mas se encontrar um momento pra sorrir... Eu daria. Lá ele mil vezes então, convenhamos, rapaziada. Ó, você jogou um major, foi jogar contra o Simple. Você tá ali, vamos supor, de 15 a 0. Alguma história você vai querer contar pros seus filhos, pros seus amigos, pros seus netos. E aí você perderia a chance de dar uma facadinha no Simple? Eu não. Olha o Naf. O Nath oh, oh, oh. Caraca, mas, ô, oh, juro, a cada 10 kills do Jota nesse vídeo, 4 o cameraman não pega. E o Jota aqui tava precisando arrumar essa postura, hein, mano? Que que é isso, velho? E aí, qual a sua opinião sobre a entrada do Jota no Imperial? Eu sei, eu sei que ninguém gostaria que o Fer saísse, mas já sabendo que ele saiu, não rola mais. Você gostou do Jota, assim, da opção para substituí-lo? Eu gostei, eu gostei bastante. Agradecer aqui vocês, rapaziada. 808 mil inscritos. Ó, muito obrigado. Se puder, aí, se inscreva no canal. Meu sonho vai é ter um milhão de inscritos ainda esse ano. Então, por favor, só um clique. Esse clique faz toda a diferença pra mim. E é isso aí, mano. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Continua Ficechat. fa